Fala Família TW, tudo bem? Hoje na aula 1 nós vamos falar sobre gestão de risco no capital, tá? Eu preparei aqui um conteúdo para vocês, para que vocês possam assimilar. Futuramente nós vamos é, aprofundar mais referente a esse conteúdo, ok? Hoje em específico, para deixar bem detalhado, é sobre gestão de risco no capital. Existe a diferença entre fazer o gerenciamento é, de risco no capital e fazer o gerenciamento de risco no operacional, que no caso é no setup. Tá? É, vamos para a parte da introdução. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que é. Né? E, segundamente, falar como fazer. Então, a gente vai ali da parte iniciante, para quem ainda não, não sabe o que é aquilo, para a parte que é aquele cara que já está um pouco mais veterano, mas não sabia um pouco do assunto. Eu vou falar em quatro pontos para você. O primeiro vai ser sobre alavancagem. O segundo vai ser sobre gestão de drawdown no operacional. Certo? O terceiro vai ser de gestão de posições. E o quarto, gestão de relatório, relatórios. É, lembrando que eu vou falar o que é isso aí e depois como eu utilizo ferramentas e etc. Primeiro vamos falar sobre alavancagem. Gente, é, para quem não sabe... Nós que trabalhamos como day trade, nós há a possibilidade de operar alavancado, né? tanto quem opera no índice quanto no dólar. Então eu trouxe aqui uma exemplificação de quanto vale um contrato padrão é, no índice cheio, no dólar cheio e quanto vale o mini, no mini índice, no mini dólar. Para você ter uma noção do quanto você está alavancado. Hoje em específico, a maioria das corretoras, elas estão pedindo é, uma margem necessária entre R$ 25 reais a a R$ 1000. Vamos supor que, vamos supor bem longe, que a que a corretora que você vai operar, eles eles te peçam uma margem necessária para operar um mini contrato de índice de R$ 1000. Levando em consideração que um contrato padrão de índice, do, do índice cheio, é, ou seja, o contrato padrão que é 5, ele está equivalendo ao preço de cotação do futuro, né? Que, por exemplo, agora está cotado em 102 mil, então eu arredondei, né? Então, você vai pegar esses 102 mil reais, esse é o preço que equivale o contrato padrão. Levando em consideração, gente, que para operar o índice cheio, você só pode operar com, no mínimo, 5 contratos. Já o mini índice, você pode operar com menos. Você já deve ter percebido que lá você pode operar até com um mini contrato. Então, qual é a margem necessária para se operar um mini contrato? É 20% do contrato padrão, do lote padrão, vamos dizer assim. Ou seja, R$ 20.400. Se você fosse utilizar um gerenciamento de risco, onde você não quisesse passar aperto e não quisesse ficar sufocado com a margem da corretora, você necessariamente teria que usar R$ 20.400 para operar? Sim, é regra, tá gente? É uma questão de, de você não se iludir com o mercado. Jonathan, eu tenho menos capital, o que é que eu faço? Eu sempre, é, sempre não, mas vamos dizer assim, por um período de tempo eu trabalhei com um capital muito, muito inferior. Mas eu já entendia, eu já sabia a realidade do mercado e eu não me iludia. Então essa é a minha diferença, eu entendia que eu estava alavancado. Então o que eu quero que você entenda é que você vai operar alavancado, caso você não tenha os 20 mil para separar por contrato, certo? Jonathan, eu já entendo que eu opero alavancado e eu assumo esses riscos. Beleza, a mesma coisa no dólar, por exemplo, o contrato padrão de dólar ele é 50 mil dólares, que se você pegar o preço de cotação, aí, a última cotação aí do dólar, que está 5,46 agora no dia 13, mais ou menos nessa base, é, ele vai equivaler aí a 273 mil reais. O contrato de mini aí ele já equivale a, a 10 mil dólares, né, que é equivalente a R$ 600. Ou seja, se você opera um mini contrato de dólar no day trade, você está operando com. está com, fazendo uma movimentação de 54 mil reais ali no, no, no preço, certo? Ah, Jonathan, mas eu só opero com 500 reais, um mini contrato. Beleza, você está entrando com 500 e a corretora está assumindo para você aqui ó, 54 e 100, ou seja, ela está até alav alavancando. Beleza, gente? Então, assim, essa questão de alavancagem ela é muito importante você saber, certo? É, eu sei que nem todo mundo tem aquela, a, aquela, aquela condição financeira de poder arcar com a margem necessária para não ter que precisar da corretora para se alavancar, mas... Eu não tô falando dessa forma, gente, para vocês se limitarem. Não, eu só tô falando dessa forma para que vocês tenham o conhecimento correto, o conhecimento que muitas vezes não está no YouTube, o conhecimento que muitas das vezes, é, essa galera que gosta de iludir, eles não vão te falar. Eles vão simplesmente chegar para você e falar, mano, você consegue trabalhar com 25 reais. Só que ele vai te iludir, então você vai perder os seus 25. Aí você vai, vai depositar mais 25, depois você vai perder, vai depositar, vai perder, aí vai depositar, e vai ganhar um pouquinho, aí vai ficar nisso a vida toda, cara. Tu vai ficar sempre alavancado e sempre perdendo para o mercado. Você vai ficar um ano, dois anos, três anos. Por quê? Porque a alavancagem, ela, ela, é um, ela é um fator no gerenciamento de risco. Ou seja, se você ignora esse fator, com toda certeza, pode acreditar, você vai quebrar. É... Já deixei aqui bem, bem claro, né? Ou seja, quanto maior sua alavancagem, maior o seu risco. Você é responsável por todas as suas decisões no mercado. Isso é real, gente. A gente não pode ficar culpando fulano e ciclano, não. A gente somos todos responsáveis. Se, se aqui, ó em explicação, você tem a margem mínima para um mini contrato de índice de 20 mil e você utiliza 100 reais, você está ciente disso, correto? Beleza. A outra questão é sobre gestão de drawdown. Nas próximas aulas, né, principalmente na, nas aulas que eu falo sobre é, validação estratégica, que é a validação do setup, gestão de risco no setup, onde eu falo lá sobre payoff, porcentagem de acerto, tudo isso, você vai entender ali qual é a qual é qual é o, o, a parte principal, ou, ou seja, você vai entender para que serve cada coisa daquilo ali. Inclusive, lá eu também falo sobre drawdown, então eu explico para quem serve também. Gente, eu estou falando essa gestão de drawdown no setup, mas ela se inclui também no, no capital. Ou seja, se a sua pergunta é, Jonathan, eu preciso mesmo utilizar 20 mil reais? Gente, eu, Jonathan, não utilizo essa margem tá, de 20 mil reais. Eu tenho uma outra forma de interpretar essa margem necessária. Certo? Para que eu não fique alavancado na corretora. Ah, Jonathan, e quando você não tem esse dinheiro? Quando não tem, não, não usa. Usa o que tem, gente. A gente faz o que a gente pode. Ok? Como que eu faço essa gestão de drawdown no setup? Gente, drawdown é aquele período que o seu capital ele fica negativo. Após um pico de gain. Vamos supor que você ganhou mil reais e depois, até o final do mês, você perdeu 500 reais. Então, o seu drawdown... Certo? Foi de 50%, o equivalente aos 500 reais. Certo? Como que eu faço essa gestão de Dow-Dow? É, eu sempre utilizo um fator de multiplicação, seja risco emocional, risco do capital, risco do setup, risco do mercado e risco, entre aspas, né? Vamos dizer assim, não sei se essa palavra está correta, mas um risco, um risco sistêmico, né? Que é de luz, internet. Por que risco do emocional, gente? Porque o emocional, todo mundo aqui já está cansado de saber, que é um dos principais fatores que faz com que a gente quebre. Ponto. Então, isso é um risco. Você concorda? Jonathan, eu concordo. Então, eu utilizo um fator de multiplicação. Risco de capital é um risco que você também tem. Ou seja, vamos supor que o seu draw, o drawdown em dois anos do seu operacional foi R$ 5.000. Se você quer operar com R$ reais, você vai entender que você já está na zona de drawdown. Ou seja, a qualquer momento você pode quebrar. Certo? estou sendo 100% realista o outra questão é o risco do setup ou seja, vamos supor que você tem um dado é, de dois anos de um operacional e ele tem ótimos resultados, né? ele tem estatísticas boas, ele tem expectativa matemática positiva, então muito provável que futuramente vai dar resultado vamos supor que aconteça tudo diferente o mercado mude, aconteça uma catástrofe por exemplo, o que aconteceu com o Covid sei lá, mude 100% o mercado e o setup para de funcionar então, isso pode ocorrer. Não existe método operacional único, gente. Vocês têm que entender isso, tá? Não existe. As pessoas vão te dizer que existe, mas não existe. Tem que ficar sempre se, se adaptando ao mercado, sempre fazendo atualizações, certo? Outra questão é risco de mercado. Esse risco de mercado é um risco que já está incluso. Ou seja, quando você entra em renda variável, já é um risco que você vai ter que assumir. Então, é um fator de multiplicação. E o outro é o risco sistêmico. Vamos supor que você esteja numa operação e a luz acabe. Vamos supor que a internet acabe. Você esqueceu de, de colocar o stop. Vamos dizer assim, internet acabe não. Mas vamos supor que o seu 4G parou de funcionar. E vamos supor que também a sua internet fibra ou não ela teve um problema lá no gerador e você ficou 100% sem internet, 100%. E como você está sem rede de internet, ou de de ligação de 4G ou 5G, não importa, muito provável que você não vai conseguir nem ligar para a corretora para avisar. Então, eu tentando assim a pior suposição possível, então também é um risco. Então, o que é que eu faço? Eu pego o setup, eu tenho um setup aqui, por exemplo, que o drawdown dele é 600, 600 reais. Então, eu pego o setup e adiciono todos esses riscos, né? Risco emocional, risco de capital, risco de setup, risco de mercado e risco sistêmico. Então, nós temos cinco riscos aqui, você concorda? Se você achar que tá, Jonathan, eu tenho mais um risco, você vai lá e adiciona risco, risco alternativo. Então, você adiciona outro risco e você vai adicionando quantos riscos você quiser. Ah, Jonathan, eu tenho um risco, deixa eu pensar aqui, eu tenho um risco de acidente. Pode correr, gente. Risco de acidente doméstico. Gente, a gente não está, você sabe, a gente não está livre de nada nessa vida, né? É só Deus para nos proteger mesmo. Então, assim, existem riscos. E é risco naquele momento onde você não vai poder ter uma outra alternativa a não ser é, deixar lá rolando até quando você melhora ou você resolve e você consiga voltar ao mercado e resolver. Então, vamos deixar esses seis riscos aqui, por exemplo. Então, vamos supor que meu operacional ele tem 600 é, seis, reais de drawdown em três anos. Gente, eu estou fazendo uma suposição. Tá? Vamos supor que tem 600 reais de drawdown nos últimos seis anos por contrato. Então, estou levando em consideração aqui que eu fosse trabalhar com o contrato. Então, você vai pegar aqui 600, 600 vezes 6, e você vai ver qual o valor. Vai dar 3.600. Então, 3.600 é o capital necessário que eu, Jonathan, vou utilizar para operar, entendeu? Mas aí que tá, Jonathan, mas de todo jeito você ainda vai estar tá dentro do drawdown. Exatamente, então quando, além desses riscos aqui, né, que são os riscos do drawdown, né, que já é o risco que já está incluso no drawdown, ou o risco que você também não tem muito por onde correr, o risco emocional, isso aqui você pode retirar, tem gente que consegue ter esse controle, mas para ter esse autocontrole demora, né. Mas para quem não tem, né, que eu acredito que a, que a maioria que vai assistir esses vídeos, eles não têm 100%, então é melhor adicionar ele, tá. Então, quando o drawdown do meu operacional é muito baixo, por exemplo, esse drawdown tá baixo, é 600 reais. Eu pego e multiplico por 3, por exemplo, certo? Aí vai dar o drawdown necessário que eu preciso. Então, para peraí, vamos supor aqui, eu multipliquei por 3. Então, vai dar lá, 10.000, né? 10.000, 10.800. Mil, Entendeu, gente? Mesma coisa se fosse 6 mil, gente. Se fosse 6 mil aqui, ia ser 36 mil reais, eu ia multiplicar por 13, ia dar 108 mil. Gente, vocês têm que entender o seguinte, vocês têm que gerenciar o risco aqui como se fosse sua empresa, gente. Vamos supor que você tem uma empresa hoje, tá? E a sua empresa está à base da falência. E você tem dois pontos, um dá prejuízo e o outro te dá lucro ou seja, e tudo, e tudo na mesma cidade então assim, sua família sabe que você tem essa empresa e você tem resultado, você tem um carrão, tem uma casona vamos supor que essa segunda empresa está dando tanto prejuízo tanto prejuízo, que em dois meses ela vai fazer você falir falir, se você não fechar ela eu te pergunto, tu prefere o que? fechar a empresa e as pessoas olharem para você olha, Jonathan, tá falindo e você não falir, e você guardar a margem para outra oportunidade ou você prefere é, aumentar o seu ego e continuar com aquela empresa falindo? É exatamente isso que ocorre no mercado, gente. A gente sabe a realidade, a gente está com a realidade na nossa cara, mas a gente finge que não enxerga. Por quê? Por uma questão, às vezes, de ego. Ego. Eu conheço pessoas que, se você falasse para ela há três anos atrás, olha, para você operar aqui de forma segura, é necessário um capital de pelo menos 5 mil. E essa pessoa fala, não, eu vou entrar com 200 reais, vou entrar com 500 reais. Aquele cara lá do YouTube me explicou que eu posso entrar com 500 reais. E ela aceitei ela teimosa e fazer do jeito dela. E hoje, depois de dois, três anos, o cara já ter perdido mais de 100 mil. Por quê? Porque botou mil, perdeu, botou 500, perdeu, botou 10 mil, perdeu. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Eu tô dando um exemplo assim, bem... Bem objetivo, que é um exemplo de que às vezes a gente se segura para ter um capital necessário ali, correto. Eu sei que às vezes tem questões financeiras, pessoais, etc. Mas eu falo assim, quando não há essas questões financeiras pessoais, tem pessoa que realmente segura. Então ele entra alavancado, entra no risco e finge que não está havendo. E ele vai perdendo, aí depois ele coloca de novo e perde de novo, coloca de novo e perde de novo. Então quando ele soma o total das perdas no decorrer de um tempo, sei lá, um ano, dois anos depois de prejuízo, ele percebe que se ele tivesse utilizado aquela margem que ele perdeu tanto, como uma margem de segurança para operar um determinado operacional consistente, estatisticamente consistente, ele percebe que ele não teria perdido. Ele poderia até ficar no zero a zero, não ter lucro, mas ele não teria perdido. Você está entendendo, gente? A, a, a importância de você fazer gestão de drawdown? Então é isso, gente. Se você tem um operacional... Entenda o drawdown dele. Se você tem um capital para você operar, entenda o drawdown que esse operacional vai causar no seu capital. Tá? Eu tenho mais de um operacional aqui comigo. Então, para cada operacional, eu tenho um drawdown. Então, no final, eu somo eles e depois eu dou o capital necessário que eu vou ter que precisar no mês ali na corretora para poder operar todos os operacionais. Você entendeu, gente? Isso aí é fazer gestão. É como se eu estivesse fazendo... É uma gestão estratégica. É como se eu estivesse financiando... É... Financiando, investindo em, um, em uma oportunidade, vamos dizer assim, uma oportunidade de negócio, é como se eu estivesse investindo em uma oportunidade. E cada vez que aparecesse uma nova oportunidade, eu investisse. Como se fosse um investimento anjo mesmo, sabe? Um investidor anjo. Que entra ali no negócio porque viu que o negócio está dando certo. Vocês estão entendendo, gente? Espero que sim. Ou seja, é necessário atentar em relação aos riscos envolvidos, tá? A outra questão é gestão de posições, tá? Muitas pessoas me perguntam. Muitas pessoas me perguntam, Jonathan, como você faz a gestão de posição? Quantos por cento você entra por operação? Gente, essa, essa questão aqui ela vai te responder tudo sobre isso. Tá? A pergunta é muito clara, né? qual a porcentagem do meu capital eu devo alocar em cada trade? Como que é feito o gerenciamento de risco de posições? Isso aqui você não vê no YouTube, você não vê em cursinho é, de, de Instagramer, de influencer. Tá? Você não vê. Você vê isso aqui em pessoas que utilizam isso aqui de verdade e tem resultado. Eu posso provar que tem resultado, entendeu? E posso provar que tudo que eu falo aqui pra vocês eu utilizo na vida real, no trade real, no dia a dia. Entendeu? Então assim, pra quem não quer ouvir a realidade, as coisas que eu falo podem até doer. Entendeu? Pode até doer. Mas tem muitos que querem ouvir a verdade, querem aprender de verdade, querem levar esse mercado como uma profissão. Então, esses tipos de pessoa em específico, pode ter toda a certeza. Eles vão, no longo prazo, ter resultado. Como que eu faço a gestão de posições? Gente, eu utilizo a fórmula de Kelly para fazer a gestão dessas posições, tá? A Kelly é uma fórmula muito simples, onde ela vai dizer de forma resumida para você qual a porcentagem de capital você vai utilizar para entrar naquele trade. Vamos supor que você tenha mil reais, certo? Então você vai preencher aqui na, é, na fórmula, por exemplo, dados do seu operacional, tá? Mais para frente, eu vou explicar é, como calcular a taxa de acerto, como calcular payoff, etc. Eu vou, eu vou explicar tudo na, na próxima aula. Porque essa aqui é específico de capital. É, essa, essa questão de, de, de payoff, se é, ver, grau como calcular essas coisas, está tudo na aula de gerenciamento de risco do operacional, do setup. Certo? Então, você vai pegar a sua taxa de acerto do sistema, certo? E, e vai pegar também ali o seu payoff e vai fazer ali a formulazinha, e essa fórmula vai dar um Kelly. O que é um Kelly? Um Kelly é como se ele estivesse falando bem assim, ó. vamos supor, vamos abrir aqui uma consideração muito grande. Vamos supor que você tem um operacional de 80%, certo? Vamos supor, vamos botar aqui. Vamos supor que você tem um operacional de 80%. Vamos supor que o seu, seu fator de lucro é de 2.0. Quem não sabe o que é fator de lucro vai saber na próxima aula. Vamos supor que seu drawdown seja abaixo de, de 100 reais por contrato. Vamos supor assim, na melhor da ocasião. Você com todas essas estatísticas, você acredita que no, é, os seus próximos 10, 10 trades, pelo menos, ele vai ter resultado? Eu, Jonathan, se aparecer esses dados aqui e eles forem inalterados, que é algo impossível de acontecer, mas vamos dizer assim, que eles continuem nessa faixa de 79% de ganho, 80 de ganho, sempre que aquela margem de risco de até 3%, para mais ou para menos, e continue com o fator de lucro, de margem de risco aí de pelo menos 0,20%, para mais ou para menos. Eu, Jonathan, eu entro sem medo, tranquilidade. Eu perdi ali no dia, levei um stop, mano, eu tô tranquilo. Amanhã é um novo dia. Entendeu? Por quê? Porque com esses dados eu estou tranquilo. Aqui estatisticamente, é, eu sou consistente estatisticamente. É isso que isso aqui está me dizendo. É que o operacional é consistente estatisticamente. Certo? Então, depois que você faz esse cálculozinho, ele vai te dizer, claro que assim, eu estou dando uma fórmula aqui para vocês, tá gente? Aqui tem a fórmula do Kelly e tal, para descobrir. Mas não, você não precisa necessariamente utilizar uma fórmula. Tem várias ferramentas, tem sites que utilizam isso, por exemplo. Vamos botar aqui 80% de acerto, 2 de fator de luto, e você quer utilizar um Kelly. Então, ele vai dizer basicamente que com base nessas estatísticas aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, você pode entrar com 10% do seu capital sem medo. Imagina. Não, Jonathan, você pode entrar com 5% do seu capital por operação. Então, quando a pergunta é, Jonathan, como eu me alavanco? Gente, eu vou é, o que eu estou ensinando para você aqui é o que o Warren Buffett utiliza. Pode procurar na internet. Sobre o critério de Kelly Warren Buffett. É utilizado nos maiores fundos quantitativos do mundo. Então, eles utilizam isso aqui. Tá? Claro que eles não utilizam um Kelly. Um Kelly já entra na parte agressiva. Eu vou explicar aqui a parte agressiva para você: a parte agressiva, conservadora, super agressivo e risco de suicídio, vamos dizer assim no capital. Então, vamos supor aqui, 80% de acerto, eu tenho uma operacional que tem 1,10% de fator de lucro, por exemplo, e eu quero saber, um Kelly, com quantos porcento eu posso entrar na operação? Certo? Quantos porcento da porcentagem do dia, gente? Porcentagem do dia, prestem atenção. Ou seja, vamos supor aqui que você tenha 5 é, mil reais, certo? E você quer saber quanto é 1% um de 5 mil reais. 1% de 5 mil é 50 mil. Oh, perdão, gente. 1% de 5.000 mil é 50 reais, certo? Então, em uma operacional que tem 80% de acerto, que tem um fator de lucro de 1,10, eu posso entrar tranquilamente ali na operação com 61,82% dos 50 reais. Ou seja, o critério de Kelly, ele me dá uma gestão de risco, uma gestão, uma gestão de posição... Dentro do gerenciamento de risco. Ou seja, antecipadamente, primeiro você vai fazer seu gerenciamento de risco pessoal. Eu, particularmente, falei sobre alavancagem para você, falei sobre gestão de drawdown. Então, vamos supor que você leve em consideração que você vai utilizar aqui esses 10 mil. Então, vai ser 10.800 menos 1%. Vamos supor aqui, 10.800. Então, você tem 108 reais para entrar em uma operação tranquilo. Desse jeito aqui, você vai perder no máximo 1% ao dia. Correto? Então, você já tem a sua gestão de risco do capital. Depois você vai para a gestão de risco do operacional. Ou seja, o operacional ele não pode dizer, tipo assim, é, eu vou usar 100% da sua gestão. Não pode, não pode. Tem, tem riscos envolvidos, tem muitos riscos envolvidos. Então, é necessário você utilizar é, algumas ferramentas que vai te ajudar a diminuir ainda mais o seu risco e aumentar os seus lucros. Tá? Então, isso aqui ninguém vai falar para você. Você vai procurar na internet? Pode procurar aí, gente. Pode procurar. Eu tô falando para vocês o que eu faço. Eu tô falando para você o que eu faço. O que dá certo pra mim, tá? para que lá na frente você não diga bem assim, não, eu fiz a consultoria com o Jonathan e eu não aprendi o, o correto. Você pode até falar que não gostou da minha didática, você pode até falar qualquer outra coisa. Mas falar que eu não passei o conteúdo de verdade, o conteúdo bom para ser utilizado... No day trade, para sobreviver no day trade, gente, vocês têm que entender o seguinte. 99% das pessoas que operam day trade perdem nos primeiros 300 de pregão de mercado. Ou seja, os iniciantes, aquela galera que tem entre 1 a 3 anos de mercado, eles perdem, perdem, perdem, perdem. Eles não conseguem nem ultrapassar uma média de 50 reais de ganho por dia. Então você acha que eu não tenho responsabilidade para passar conteúdo aqui? Eu tenho uma grande responsabilidade. Eu não posso te iludir, eu tenho que falar a realidade. Eu não posso ser responsável pela sua ruína. Eu não posso ser responsável pelo, pelo, seu, pelo seu fracasso. Eu acredito que nesse mundo a gente, a gente planta para colher lá na frente. Então, eu estou plantando aqui na vida de vocês a, a verdade. E a verdade, ela vence. E o que dá resultado? Ah, Jonathan, eu conheço um trader top que ele não utiliza o critério de Kelly. Tudo bem, gente. Tudo bem. Cada trader profissional, profissional, tá? Cada trader profissional tem uma forma diferente de fazer a gestão do seu capital. Cada um tem sua teoria, etc. Mas todos eles vão levar você, se você fazer uma consultoria com todos, eles vão te levar sempre ao mesmo objetivo, que é o quê? Proteger ferozmente o seu capital. Entendeu? Proteger capital é mais importante do que ganhar dinheiro. Quantas vezes vão precisar ouvir isso? Certo? Certo. Então, você vai fazer o seu cálculozinho. Vamos supor ali naquela suposição que eu tenho liberado ali para perder por dia, entre aspas, porque mesmo que eu perdesse os 22 dias de pregão no mês, eu perderia 22%. Né? Então, demoraria aí, sei lá, mais ou menos entre 4 a 5 meses para me quebrar, levando em consideração que eu perdesse 100% dos meses. Tá? Então, desse 108, eu poderia tirar aqui é, a porcentagem de 61%, que daria uns um 60% e... 3 reais. Então, eu, eu teria tranquilo perdendo 63 reais por dia com um Kelly. Tá? Com um Kelly. E caso o operacional continue com essa mesma estatística, eu vou continuar com a expectativa positiva. Ou seja, a expectativa do meu futuro é de resultado financeiro. A expectativa do meu futuro é de pagamento de DARF. Vamos dizer assim. Eu estou dando o um resumo do resumo para vocês. Então, é, esse Kelly, vamos supor aqui que nós, nós temos uma escala aqui, né, onde para cima é o retorno. Ou seja, quanto maior o retorno, maior a volatilidade, quanto maior o retorno, maior o risco. Tá? Lembrando disso. Então, aqui está 1K, um que é um Kelly, tá? Que um Kelly é, representa essa porcentagem aqui que você pode entrar na posição, que é 61,82%, com base nesses dados. 2K seria, por exemplo, é, tipo, muito agressivo, seria tipo suicídio. Seria tipo você utilizar. É o dobro do 1% que você pode usar aqui. Vamos supor, vamos supor que você utilizasse 2%. Ou seja, você dobraria o seu risco. Então, é super agressivo. É um nível super agressivo. 3, Kelly, já é três vezes mais agressivo. Enfim. E também tem um conservador, que é, um, é 50% do Kelly, por exemplo. Né? Só que eu, Jonathan, eu acredito que 50% do Kelly ainda é agressivo. Ou seja, é, 61% aqui para mim é agressivo, Ou seja, para mim, em uma operação, eu não posso, tipo, botar, é, fazer uma operação e, tipo, acabar com o meu dia. Eu não sou muito disso, sabe? Eu sei que eu tenho operacionais que eu dou uma operação por dia, mas eu não acredito que o seu risco do dia, ou o seu risco é, financeiro do dia pode estar só em uma operação. Não, eu não acredito nisso. Então, eu prefiro diminuir. Então, o que é que eu falo? Eu utilizo um terço do Kelly. Certo? Então, você pode pegar aqui, olha. 61,82. Tá? Opa. 61,82. E você divide aqui por 3. Então, eu posso utilizar 20% daqueles 100 reais, por exemplo. Aqueles 108 reais, lembra? Então, é, que daria aí. Deixa eu ver quanto é que daria mesmo. Sei lá. É, 61%. 61. 60... Se 61% daquele 108 deu 60 e poucos reais, esse 20% vai dar uns 20 e poucos reais. Certo, gente? Então, é importante você entender a gestão da posição, tá? É muito importante mesmo. Então, um terço do Kelly é o conservador. Ok, gente? Tem alguns pontos importantes também, né? que é, você fazer a utilização do critério de Kelly para gerir suas, suas posição, ele só vai funcionar se você tiver expectativa matemática positiva no seu operacional. Ou seja, se é comprovado estatisticamente que o seu operacional ele é lucrativo no longo prazo. Se não for, se não tiver expectativa positiva matemática, não utilize Kelly. Porque você vai quebrar de todo jeito, cara. Você vai quebrar de todo jeito, pode ter certeza do que eu estou falando. Tá? eu tenho responsabilidade e já perdi muito dinheiro por errar, então eu posso te falar isso. Né? Outra coisa que você vai notar é que vai haver uma maxima, maximização dos seus resultados após os 50 trades, pelo menos. Né? Ou seja, no médio e longo prazo. Ou seja, você utiliza o critério de Kelly hoje, faz duas operações e acha que já mudou tudo. Não. Isso, você, você vai sentir esse resultado do drawdown menor, certo? É, se você utilizar um Kelly menor, claro, vai ter o drawdown menor. Se você aumentar o seu Kelly e ficar mais agressivo, aí você vai ficar com um drawdown maior. Mas eu falo assim, você vai perceber que vai, você vai maximizar mais os seus lucros, você vai proteger mais o seu capital, ou seja, você vai ser consistente, cara. Tá? Você prefere o quê? Ganhar mil reais no mês, perder 3 mil no outro. Ou você prefere ganhar 300 reais no mês, e no outro você ganhar 200 e no outro mês, você ganha 100 reais. Ah, Jonathan, mas 100 reais, 300 reais, não paga as minhas contas. Cara, você está numa época de aprendizado, tá? Eu não conheço é, médico, vamos supor, um médico, um cara que quer ser médico cirurgião. Que no primeiro mês ali de colegial, ele vai fazer uma cirurgia. Eu não conheço. Se você conhece isso aí, meu, boa sorte aí com esse médico aí. Boa sorte aí com a cirurgia que dê tudo certo. Mas... Não existe, gente. Primeiro tem que aprender. Você primeiro tem que se tornar um profissional. Depois você tem que pensar. Depois você pensa em dinheiro. Depois. Dinheiro é consequência. Consequência. Primeiro você trabalha. Depois você pensa no dinheiro. Certo? Outra coisa. Ele diz, e como eu já resumi para vocês ali em cima, é que a quantidade de porcentagem, que, que, porcentagem da sua conta que você vai utilizar para colocar em cada operação de forma que você maximize o seu ganho. Pronto. Esse é o resumo. Tem uma frase muito boa, eu não sei de quem é, mas eu, eu anotei ela aqui, mas se a pessoa procurar no Google, a pessoa vai achar, que fala bem assim, ó, não adianta ter um trade system positivo, ou seja, você não adianta, papai, ter o setup graal de 99% de acerto, não adianta ter o operacional consistente 10 anos, 20 anos, e também não adianta você ter o emocional perfeito se você não gerencia o tamanho das suas posições corretamente. Certo? Se você acha que, você, que eu estou errado nessa minha afirmação, me corrija. Que eu posso estar errado. Mas até o momento, eu não, eu não consegui ouvir de ninguém uma correção em relação a essa frase. Certo? Quem utiliza essa forma? Gente, o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Isso é óbvio, né? Já. É um dos maiores já, né? Gestores, por exemplo, o Eduardo... Um grande gestor aí, de fundo, fundo grande, gente, fundo de bilhões eu tô falando então, não tô falando de fundozinho brasileiro de, de um milhãozinho de reais não, falando fundo grande, tá o quarto ponto, gente, que é um ponto bem estratégico também é a gestão de, de relatórios, isso aí já entra um pouco na parte de gestão emocional também, tá a gestão de, de, de relatórios é necessário acompanhamento do setup setup, ou seja do seu trade system, do seu robô ou algo do tipo o acompanhamento do seu emocional pessoal, a sua vida pessoal, e o acompanhamento do seu capital, tá? O acompanhamento do seu capital, você vai acompanhar o risco, tá? O acompanhamento emocional, você vai acompanhar o seu emocional, que isso aí vai envolver o seu autocontrole, experiências, é, criação de habilidades para operar o day trade, é, criação de habilidades e gatilhos mentais para evitar que você tenha grandes constrangimentos no mercado, e etc. E o outro acompanhamento é a expectativa, né, que ali já é o setup, ou seja, o setup é necessário que você tenha um robô, ou você tenha um, um operacional que você já, já fez a validação estratégica dele, que eu vou te ensinar ali na quarta aula, e você já viu que em 10 anos, ou seja, hoje é dia 13 de novembro, ou seja, do dia 12 de novembro para trás, contando 10 anos para trás, o operacional ele é positivo, ele dá lucro, tem porcentagem de acerto positiva, tem fator de lucro positivo, tem drawdown baixo. Vamos falar aqui o setup perfeito, né? vamos dizer assim, entre aspas. Mas vamos supor que você tem aquele setup top. Então você tem expectativa matemática positiva. Então o acompanhamento desses dados é importante. Ou seja, você não tem que pegar os dados hoje e esquecer, não semanalmente, mensalmente, trimestralmente, você tem que gerenciar esses dados e ver se eles estão corretos. Porque hoje seu operacional tem 70% de acerto, mas amanhã pode acontecer um crash, alguma coisa, e seu operacional só tem 30%. E aí, o que, é que você vai fazer? Será que você tem experiência suficiente para poder gerir o seu capital, mesmo com o seu operacional em declínio? Lembra daquele exemplo das lojas que eu falei para você? Que o cara tinha uma, é, duas lojas, uma dando lucro, outra dando prejuízo? O que, que você vai fazer? Você vai deixar o seu ego de lado e deixar esse operacional de lado e começar a estudar por um outro operacional? Ou você vai continuar com esse operacional com o seu ego até você quebrar? Porque você, você simplesmente não vai ter a coragem de abrir o computador e estudar os seus dados. É a mesma coisa de você dizer que tem uma empresa e você não conhecer os números da sua empresa. E aí? Como é que você vai ter expectativa se essa empresa vai ter lucro no futuro se você não conhece os números dela? Você não sabe quanto tem de despesa, você não sabe qual é o, o lucro diário, despesa diária, o lucro mensal, despesa mensal. Você não sabe se é necessário ou não você ter aquele determinado, aquela determinada pessoa trabalhando, sendo que você poderia contratar um freelancer, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, gente, estou dando um exemplo de vida aqui para vocês. Certo? Então, esses acompanhamentos de expectativas, eles serão feitos da seguinte forma. Quem é iniciante e está fazendo esse curso, é obrigatório o gerenciamento de performance semanal. Gente, performance de quê? Eu quero fazer a performance do meu operacional, eu tenho que ter dados validados, que está aqui na quarta aula, certo? A performance do meu emocional, se você já fizer um acompanhamento com algum psicólogo bom, se você não fizer, dá para você fazer o seu próprio acompanhamento, é... Na verdade, não dá para fazer o um, um acompanhamento, né? Mas dá para você notar se você está numa semana estressado, se você está numa semana tranquila, numa semana preocupado. Então você tem que fazer essa gestão. Você tem que saber é, qual foram os seus resultados na semana que você estava estressado porque seu aluguel estava em atrasado. Você tem que saber por, é, qual foram os seus resultados na semana onde você, é, sei lá, teve um problema no seu carro e era uma peça muito cara, e você teve que tirar aquele dinheiro do mercado para pagar o carro. Ou um exemplo de uma semana você ficou doente, teve que utilizar médico, particular, remédio, etc. Então você tem que saber como funcionou ali, se você continuou operando ou não, não sei, mas se você começar a continuar a operar, você tem que entender é, o que influenciou no mercado. Porque influencia, a sua vida pessoal influencia no mercado, tá gente? A sua vida pessoal, se você não tem uma vida ativa, é, se você for um cara sedentário, isso, isso influencia também. Por quê? Porque chega um determinado tempo onde a sua mente ela vai agir de uma forma, mas o seu corpo não. Então, o seu corpo não consegue acompanhar a sua mente. Então, aí você vai ter vários déficits de atenção aqui no mercado. Então, ter déficit de atenção no mercado é a pior coisa que você vai ter. Tá? É, e eles serão feitos da seguinte forma. De forma semanal, mensal, trimestral e anual. Obrigatório. Se você é profissional, você vai fazer isso. Certo? Ah, Jonathan, eu não quero fazer isso. Tudo bem. O meu papel aqui é te passar o conhecimento. Certo? Eu te dou a vara e você vai pescar. Certo? Desejo tudo de bom para todos que estão assistindo esse vídeo. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me entender. O meu objetivo é falar para você o que nunca falaram para mim no início. Tá? Eu precisei quebrar. Eu precisei chorar muitas noites porque eu estava desempregado e eu não sabia como, como pagar o aluguel, por exemplo. Então, assim, é, eu, eu tenho um, um, uma certa experiência que eu posso passar para vocês, eu acredito, positiva, certo? Então, quem já passou pela época difícil, quando chega a época fácil, ele não fala, ah, é fácil, não. Ele fala assim, foi difícil, eu consegui, mas essa época difícil pode passar de novo e eu tenho que me preparar para ela. Essa é a mentalidade, certo? Obrigado e vamos para a próxima aula.